Bom, canal de emagrecer. Uh, se você quiser receber dicas grátis de como emagrecer de forma fácil, simples e correta, se inscreva neste canal do YouTube. Imediatamente. Se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer. De forma fácil, simples e eficiente. Irmãos, perder quilos traz mais agilidade. Mas tem pessoas que estão com dúvida se um dos efeitos de emagrecer, que é a ciência de perder os quilos do seu corpo, também dá o efeito de perder a barrega. eu digo, dá sim o efeito de perder a barrega. Mas também saiba que não é complicado.